Olá, it's me Itália. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre a universidade. Desde coisas que eu não sabia antes de entrar na universidade. Que eu só fiquei a saber depois de estar na universidade. Ok? Ok. Vou ligar Acho que já estou pronta. Eu tenho aqui uma lista no meu telefone, né? Um, e vou falar um pouquinho mais sobre tudo. Tenho aqui umas palavrinhas para me fazer lembrar, né? A primeira coisa é que. Eu, antes de entrar na universidade, pensava que todo mundo era inteligente. Quem vai para a universidade é inteligente. Que não é o caso. Estava bem iludida, mas já. Yeah. <risos> Segunda coisa. Muita gente cabula. Fiquei confusa porque uma coisa é no ensino médio, né? Eu não estou a dizer que é uma boa coisa, né? Mas uma coisa é no ensino médio. Porque só quer sair do médio. Agora, tanto a te formar e... Uh... É algo que tu vais precisar daqui a pouco, algo tu, que tu tens que ter na cabeça. Por que é que estás a cabuleiro? Para mim não faz muito sentido, né? Encontras muitas crianças mais velhas. Com isso eu quero dizer que muitos mais velhos têm comportamento de criança na universidade. É meio triste, né? Porque eles entram já com aquele ar de eu sou mais velho, só isso, só aquilo. Mas depois, na aula, tem uns comportamentos. Fazer amizades verdadeiras é difícil, eu não sei quem que me disse que é na universidade que encontramos uh, pessoas que vamos levar para a vida, porque eu estou na universidade e <risos> eu ainda não encontrei tipo alguém yeah, que posso dizer que é meu bom amigo, like, conversamos aqui, aí, né? mas se eu ficar doente, não vou notar que estou doente ou que desapareci. É mais difícil trabalhar em grupos com mais velhos, sim, na minha turma tinha pessoas de 25, 24, 26 anos e trabalhar em, em grupo com eles era muito difícil, porque eu não gosto de correr atrás de pessoas, eu faço a minha parte depois entrego tudo, e é muito chato correr atrás de um mais velho, tipo, eu que estou a sair do ensino médio, tenho que correr atrás, não é o mais velho, né? porque eu sou mais velho, sou mais velho, já estudei aqui, já estudei aí. Olha, então, esses comportamentos. Antes de entrar na universidade, eu sempre pensei que a presença não era obrigatório, mas não. Na minha universidade, tu tinhas que ir três vezes. Tipo, tu, tu só podes faltar três vezes, aliás. Só podes faltar três vezes. E depois daí, tu reprovas a cadeira. A universidade não é algo que devemos também Antes de entrar para a universidade, eu pensei que eu fosse um bicho de sete cabeças, sinceramente. Mas até que não é. É mais suave, né? Por vezes consegue ser muito, muito difícil se não soubesse como gerir o teu tempo e como lidar com os trabalhos e tudo. Mas se não, a universidade não é tão, tão, tão, tão mal. Quase todo mundo está perdido. isso é verdade. Vai parecer que que todo mundo já sabe o que quer fazer, né? estão bem confiantes no que estão a fazer, mas nada, também estão perdidos. Eu me senti muito perdida no início porque eu estava a fazer relações internacionais e gestão, mas no início só estavam a mudar disciplinas de gestão. meio do trimestre eu estava a me perguntar, será que estou a fazer a coisa certa? Porque antes de sair do ensino médio, eu queria fazer medicina, então saí de medicina, para relações internacionais e gestão, mas é preciso dar um tempinho para ver se estás mesmo confiante com a tua escolha, né? porque senão não, pode chegar já no terceiro um ano e dizer, olha, não quero mais fazer isso, isso acontece. E houve muitos colegas meus que começaram do zero de novo, porque chegaram a quase no último ano de, de um outro curso Viram que não era para eles Havia colegas que só gostavam de sabotar a aula Sim Eu confirmo, já vi isso tantas vezes Eu até fiquei do tipo Ué? Tu és o mais velho a sabotar uma aula like, Por quê? Por quê? Para quê? Não queres assistir? Sai da sala Mas não Gostam de ficar na aula E eu achei que isso era um é era, era algo muito, muito, muito infantil. Algo que fazes no ensino médio. papá eu nunca fiz isso. Mas, já, yeah, um, eu achei que isso era uma coisa do ensino médio, sim. Estás a ver? Like, não queres ter aula, né? Último tempo, não queres ter aula. Então, ficas aí a conversar com o professor, a fazer mini intrigas, né? Eu nunca fui essa colega de fazer mini intrigas. Mas eu vou dar props para a mãe grande Kelly Marcelino só dizer, né? claro. Na universidade, eu não acho que isso é certo. Não queres assistir a aula? Fora! Sai! Ninguém está a te dizer para ficar aí, embora que tu podes reprovar por faltas, né? Mas isso já é contigo. Eu acho que se não queres assistir a aula, né? não queres participar, pega o teu computador, senta num canto e assiste algo no computador ou dorme. Mas não, alguns colegas gostam de fazer confusão na aula. E esse é o vídeo. Espero que gostaram do vídeo. Não esqueçam de deixar um like, subscrever, comentar e partilhar com os seus amigos. Sigam o meu Instagram. Vou deixar aqui o nome. Eu estou mais ativa no Instagram do que no YouTube. Bye! Bye! Right now. Right now. Uh, you